Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu que preciso de ajudar? algum remédio para febre. O que, que tu tem? Ah, eu tenho esses aqui, ó. Tem esse comprimido aqui. Ah, é. Que comprimido meu filho não toma. Uhum. Tá, mas é que tu não me disse que era criança. Que idade ele tem? Cinco, só um pouquinho. Daí tu pode dar esse aqui, ó. É 15 reais, pode passar ali no caixa. Tá, obrigada. De nada.